Gravando. gravando Gravando? Claquete Bom dia, pessoal Aqui é bom dia ainda, né? Faz meio dia já Quem não reparou, ainda tô com a minha roupa, né, amor? Nossa, olha Nossa, três semanas já tô <risos> Então vamos lá, ó A dica hoje é o quê? Suspensão fixa, né, amor? É, suspensão fixa O que, que o pessoal faz? quer rebaixar o carro A primeira coisa que o cara faz quando compra Vai lá e corta a mola O carro fica uma bosta Quica tudo, está no amortecedor, fica uma porcaria. Você já fez isso, né? Muito, é. mas... Fica mas... é. quicando assim. É uma merda. É, era diversão. Era, na época era que tava tendo, né? Aí o que que acontece? A única coisa que vocês vão ter que gastar um dinheirinho é... Com o quê? Comprar um amortecedor. Cadê o amortecedor original? Ó. Esse aqui é o amortecedor original. O original. Eu comprei esse aqui, ó. E o isso aqui é o mandado fazer, certo? Diminuindo. De acordo com o meu carro isso. Quem quiser mais baixo, faz o amortecedor mais baixo. Esse amortecedor era é um que andava no carro da Juliana há um tempo atrás, ó. ele é um pouquinho menor, tá vendo? É. Quem gosta de andar arrastando, faz é menor ainda. É. Certo? Certo. Fala aí o seu carro, amor. como é que é pra andar? A delícia, né? Mara. Parece ser original. Maravilhoso Eu na minha opinião acho que é até melhor que o original Porque ele fica mais firminho, mais é. gostosinho de andar, né? É, mas... foi difícil deixar uma, né? Foi, mas ó, é, é legal, hein? Aí se você for mandar aí num cara pra fazer, o cara vai cobrar um pouquinho o cara seu Não que não seja justo cobrar, né? É. é justo, porque não é muito fácil Mas eu vou ensinar vocês a fazer, certo? O máquina só tem 10 minutos, né? É A câmera só grava 10 minutos, vamos lá <risos> Então pessoal, o que, que eu fiz, ó? Eu já deixei tudo mastigadinho aqui pra vocês terem noção, ó não, não. Isso aqui é aqui originalmente, né? Originalmente tem esse prato aqui Aí vai a mola aqui, né? Sim Pera aí, que eu já tô ensinando errado, ó Pode te ensinar bem legalzinho Originalmente isso aqui é assim, certo? Sim, é assim Originalmente Original. Original O que eu fiz? Fui lá Foi lá Cortei o pratinho Que a intenção é o quê? O a gente rebaixar esse prato, ó Cortar o pratinho ó, Esse prato vai descer o máximo que der De acordo com a roda que a pessoa vai usar Por quê? Pra cortar menos possível da mola, certo? Pra não tirar o conforto. Rebaixando o prato, a mola vai descer Então, dependendo da altura que você for andar Você vai cortar bem pouquinho da mola, certo? Certo O que que fizemos? Cortamos o pratinho aqui, Cortamos certo? Cortamos o pratinho Cortamos Eu não vou usar esse telescópio aqui eu vou usar esse aqui, ó. Aí, quem quiser baixar o bracinho aqui, ó, também, se precisar. No caso do carro da Juliana, não precisou baixar esse pratinho. Ela usa a roda 17, tá lá 8,5, né, amor? Exato. Não precisou descer esse braço. Dá certinho. É. Então, eu acho besteira descer. Vou eu quadrado. vou fazer nesse daqui, vou ó. Vou quadrado. Vou quadrado, tá? Eu vou fazer nesse aqui. Porque a gente já tinha, era uma suspensão de rosca que tinha no carro da Juliana hum. Era aquelas roscas limpas. Tá até aqui a rosquinha que eu cortei fora, ó Rosquinha. Isso aqui e aqui, ó ah, Tá eu Arranquei fora pra usar esse telescópio, certo? Certo Então, cortamos aqui, imagina que seja nesse, né? Cortamos essa coisa aqui O que, que vocês vão fazer agora? Cortaram na altura Ó, Só pra vocês terem a noção da diferença do amortecedor, hein? Como é que vai ficar, ó Esse aqui é o amortecedor original, ó Original. Ele era desse tamanho. É. Certo? Tiramos. Vamos pegar o amortecedor preparado que a gente comprou. Nem lembro quanto eu paguei, certo? Coloquei aqui. Lembra a rosquinha lá que vocês cortaram fora? Essa rosquinha aí, aqui, certo? Certo. Vocês vão ter que diminuir ela de acordo com isso aqui, ó. Você põe o amortecedor aqui. Ela ficava aqui assim, ó. Sim. Você põe o amortecedor aqui. Mede. Tem que deixar uma folguinha aqui, ó. Por causa dessa porca aqui, ó Essa porca é o que prende o amortecedor, certo? Certo é. Cortei aqui bonitinho, diminui Deixei do tamanho certinho Coloca aqui, ó Tá vendo que ficou uma cabecinha pra cima aqui? Essa cabecinha é pra Apertar o amortecedor aqui O que, que foi, Não, só vou ficar mais perto hum? ficar mais perto Essa porquinha é pra apertar o amortecedor aqui, ó tem uma chave especial que vai aqui assim, ó, pra você soltar ela. Se você não tiver assim como eu, ó, grifinho nele, ó. Isso aqui tava aqui, ó, você vem com o grifo aqui, ó, e uau, solta, certo? Uau. Uhum. Uau, ó, com o amortecedor aqui no lugar, certo? Pra vocês alinhar aqui, o segredo é o amortecedor tá no lugar, mas não usa o amortecedor novo. Porque você corre o risco de você furar ele lá dentro. Então você cata o amortecedor velho só para alinhar isso aqui, certo? Acho que tá dando para entender, então. Tá. Se não entender também é porque é burro, viu, meu? Ó, usa o amortecedor velho, certo? Sim. Ó, colocou o amortecedor velho aqui, ponteia, ponteia, ponteia, ponteia. Quatro pontos de solda, tira o amortecedor, porque você corre... Você tá pegando isso aqui ou você tá pegando meu? Tô pegando isso daí. Ó, corre o risco da solda varar pra dentro. Se a solda varar pra dentro, você não arranca mais o amortecedor daqui. Então, você pontei aqui, pontei aqui, pontei aqui, pontei aqui. Aí você arranca o amortecedor. Rancou o amortecedor fora. Aí você vem e fecha de solda. Certo? Bem soldado. É, um Fechou de solda. Se varar pra dentro aqui, você vai ver enfiando o amortecedor. Ah, amortecedor travou, não entrou? Você cata aquele rebolinho rosa lá, né? Que todo mundo já conhece E fica a furadeira, dá um desbaste até o amortecedor entrar Beleza Certo? Certo Tá dando pra entender? Você conseguiria fazer isso? Não Não, como você tem eu, né? <risos> Lógico Então vamos lá Ó, chegamos nesse ponto, certo? Agora, como eu disse Você vai fazer a suspensão de acordo com a roda que você usar eu pretendo usar no meu BX, no meu tião que eu estou montando, roda 15. Mas vai que eu mude de ideia e hum. queira colocar 17. Então eu já estou preparando a suspensão para a roda 17, certo? O que, que você vai fazer? Fica filmando aí, eu vou pegar a roda. Ah, meu ó. Deus. Essa roda é do carro da Juliana, certo? Não, oh, você tirou minha roda, seu viado. Tirei, ó. Essa roda é do carro da Juliana. Certo. certo? É que tá sem o parafuso Ela vai ficar pegando ó. Aí, Deixa eu arrumar aqui Ó, Ó, ó. Oi. ó meu pai falando Cabe, <risos> ó é Certo? Ó, olha aqui como é que tá pegando aqui, ó Tá vendo? Depois eu vou ter que dar uma desbastada aqui, certo? Agora vamos com o pratinho Lembra do pratinho? Lembra que eu falei que é de acordo com a roda que você for montar? Ó o pratinho, ó. Isso aqui vai estar tá soldado aqui, certo? Deixa eu botar o amortecedor aqui pra poder segurar ele. Ó, isso aqui vai estar tá soldado aqui. Ó, você vem com o pratinho. Agora o filho de uma ego não quer entrar. Entra, corno. Aqui eu parei, tava entrando até agora, Aí, ó. Ó. Certo. ó. certo? Tá vendo ali, ó, Que tem um espacinho pra roda certo. virar? Ó. Originalmente, esse pratinho é assim, ó. Ele é pra frente. O que que eu fiz? Virei ele pra trás. Pra falar bem a verdade, eu nem sei se pode fazer isso, mas eu fiz. Certo? Virei ele pra trás. Olha lá como é que vai ficar agora, ó. vai Então vamos lá. Então, pessoal, aí... É que teve que trocar lá a bateria rapidinho, uhum, né? Uhum. Aí o que acontece? Soldou aqui, soldou aqui o pratinho. Tá vendo a distancinha aqui que deu? Já é o suficiente. Ó, ele fica milimétrico. Certo? Aí depois vai vir a mola. A molinha aqui, certo? Estica o amortecedor. Mede onde quer que corta Se precisar cortar mais, corta de acordo com o seu carro. Certo? É isso. Tem um prontinho aqui já, como sempre, né? Ó, como é que fica. É isso. Basicamente é isso. Vai ir a mola aqui. Certo? E o conforto. E diminui aqui o tanto, encolhe ela, prende, acabou. É isso. Pode raftar no chão, amor? Não, se quiser, que seja mais baixa, é só ir cortando a mola de acordo com o que for. Se for roda 15, dá pra baixar até mais o prato aqui, ó. Ou se for rodinha tala tá 6, né? É. Que o pessoal gosta de andar com a talinha seis, mano, dá pra rebaixar. É, tudo vai de acordo com a roda que for usar. Como essa daqui é tala 8,5, e então não dá pra baixar muito o prato. Hum. Se for tala seis, dá pra descer o prato aqui embaixo, aqui, ó. Aí a mola fica inteira. Caraca! Fica um conforto maravilhoso. Esse é o segredinho da suspensão fixa se tão confortável. Entendeu? Ó, oh, que é maravilha! Ficou bonito hoje? Fiz a barbinha ontem, ó. Oh. Não, chega muito perto, né? O pessoal se apaixona. <risos> é isso? Então é isso pessoal. É isso. Obrigado. Espero que tenha gostado. O próximo vídeo que a gente vai gravar aqui é o upgrade de freio, hein? Hum? Colocar um freio 288mm aqui. Nossa, que top! Que é top! Das galáxias. Dá uma pesquisada aí, vocês. Pesquisa aí na internet quanto que custa um freio 288mm num Aí você vai ver como é que você faz gastando 150 conto. É baratinho, amor? É baratinho. Tudo aqui é baratinho. é baratinho. Você é uh -huh. tá uh -huh. tá uh -huh. tem freio? Seu safado. Você um tem freio? fiquem com Deus. Obrigado pelo carinho. Ah, me segue no Instagram, Bidu Underline Garage, Ju Underline Divas. Lá é o, o, o termômetro do canal, né amor? É. Quer vídeo, vai é. lá. É. Que eu posto foto do que eu tô fazendo, é o pessoal indóida. Vai, grava vídeo, Bidu, grava vídeo. Aí eu sei que o pessoal quer assistir, eu vou lá e gravo. Verdade. Aí tem coisa que o pessoal não gosta, eu já nem gravo, pra não encher o saco, tá bom? Beijinho. Tchau, beijo. beijo. Tchau. Bidu Underline Garage. Tchau.